No meio dos anos 90, o máscara era um sucesso incrível. Primeiro nos quadrinhos, depois no cinema e também no desenho na TV. Com o um sucesso desses, é claro que mais cedo ou mais tarde, essa obra ia parar nos videogames. Mais precisamente no Super Nintendo. Mas em todo o cartaz promocional do game, dizia que ele ia ser lançado também para o Sega Genesis. Ou seja, para o Mega Drive. Mas como nós sabemos hoje, isso não aconteceu. Mas quais serão os motivos? Por que a versão beta do game, do Máscara, mudou tanto até a sua versão final? Aliás, como era essa versão beta? Nós vamos saber isso no vídeo de hoje e muito mais! Saberemos quem é Matthew Herman, o criador do jogo, explicar com detalhes ou pelo menos tentar o que tornou o game famoso, a sua complicada jogabilidade. Tudo isso a gente vai descobrir juntos e vai ser agora! Então. Bora! Jogos baseados em filmes podem ser bons? dá pra dizer que é quase incontável a quantidade de jogos que foram baseados nos sucessos da TV e dos cinemas principalmente durante as décadas de 80 e 90 desde filmes super comentados a desenhos mega populares os games desse estilo deixavam as crianças malucas que enchiam o saco dos pais para que comprassem todas aquelas aventuras a Disney, sem dúvidas foi o estúdio que mais surfou nessa onda com suas animações clássicas e personagens icônicos como Mickey, Donald, pateta Entre tantos outros Ganhando um monte de jogos sensacionais Foram também vários os estúdios que adaptaram as criações da Disney Que só foram desafiadas nas vendas Pelos jogos de super-heróis da Marvel e da DC Só ver a quantidade de jogos que saíram dos X-Men Homem-Aranha e Batman Mas não se engane A quantidade de filmes que foram parar nos videogames Era bem maior do que a gente podia imaginar Desde os mais famosos Como os Simpsons e as Tartarugas Ninja até as mais obscuras, como Beavis and Butthead e os Guerreiros Esqueleto. No entanto, após a despedida do nosso querido Ayrton Senna e do tetra da seleção brasileira, no final de 1994, um filme, ou melhor, um personagem verde, maluco e violento, acabou virando um fenômeno no Brasil. E eu não tô falando do Hulk não, e sim do Máscara. O filme que foi estrelado por Jim Carrey, ator também muito querido, que ficou conhecido por ter feito esse um detetive diferente, que investigava casos de animais desaparecidos, da maneira mais doida possível. Porém, nada comparado ao filme Máscara, que virou um hit mundial e foi elogiado por toda crítica especializada. Depois desse filme, Jim Carrey foi alçado ao patamar das maiores estrelas de Hollywood. Esse personagem foi tirado de um dos quadrinhos da Dark Horse. E a bilheteria do filme, quando falamos em super-heróis no cinema, ficou apenas atrás da adaptação do batman com michael keaton que gerou a batmania época em que fez todo mundo virar fã do morcego aliás tudo isso foi tão longe que o máscara acabou sendo indicado ao oscar acredite na categoria de melhores efeitos visuais e jim carrey ao globo de ouro como melhor ator ou seja era só questão de tempo para que o máscara chegasse nos videogames o super-herói mais surtado do mundo Desenvolvido por um pequeno estúdio Chamado Software Black Pier O jogo do Máscara Saiu com exclusividade para o Super Nintendo Sendo o primeiro lançado na América do Norte e na Europa Isso em outubro de 1995 E aqui no Japão apenas em dezembro de 1996 Isso porque, embora o game tenha sido completamente inspirado no filme Que saiu em 1994 Os gráficos, por outro lado, foram baseados no estilo cartoon um dos quadrinhos e também no desenho animado que foi lançado pela CBS em agosto de 1995 no Brasil essa animação chegou em 1997 e passou em programas como Bambu e TV Globinho ou seja o jogo levou mais tempo para ser desenvolvido do que havia sido planejado chegando às lojas mais de um ano depois do filme ter saído nos cinemas a primeira versão beta que fizeram do Máscara parecia mais um jogo de luta do que um game em ação side scrolling. essa versão trazia um efeito de danos, que era baseado em diferentes expressões faciais parecidas com aquelas utilizadas em Doom de 1993 clássico de tiro em primeira pessoa da ID Software muitos cenários apresentados nessa espécie de demo, foram substituídas quando o game foi lançado oficialmente alguns ataques especiais possuíam animações violentas que mostravam armas de fogo ou o conhecido chute no saco essas também foram excluídas na versão final. Especialista em adaptação? O jogo Máscara foi dirigido por Matthew Herman, um sujeito que além de ser amante dos cinemas e quadrinhos, era apaixonado por videogames e queria comandar os seus heróis através dos jogos. Herman começou na Taroy Soft Production, estúdio que oferecia um serviço terceirizado e foi fundado por um dos produtores de games da Disney. Segundo Matthew Herman, o estúdio Taroy enfraqueceu quando foi comprado por uma grande empresa, a Virgin Games. Na Taroy, Matthew trabalhou trabalhou em Barbie Supermodel sendo desenvolvedor líder da versão que saiu para PC e também fez parte do porte que fizeram para Game Gear Barbie Supermodel foi lançado originalmente para o Mega Drive em 1993 Matthew Harmon trabalhou em diversos jogos que não foram muito comentados ou sequer chegaram a ser lançados um exemplo é Akira e Crash Test Dummies para Game Gear ou mesmo Dino Blades que ia sair para o Mega Drive e também para o Super Nintendo Segundo ele Dino Blades era muito parecido com os jogos das tartarugas ninja, os clássicos brigas de rua da Konami, a diferença é que em vez de tartarugas o game trazia dinossauros usando patins, ele confessa que não sabe muito do que participou e o que foi lançado exatamente mas tem certeza que algum desses jogos citados realmente não saíram como é o caso de Dino Blades após esse período trabalhando na Tahoe Matthew foi para Black Pearl Software um estúdio parceiro da Nintendo Nintendo, que tanto desenvolvia quanto distribuía jogos, como foi o caso de Super Star Wars, Return of the Jedi, de 1994 que saiu para o Super Nintendo e Game Boy e trazia vários personagens da saga Star Wars, colocados num jogo de plataforma, com elementos de beating up e que lá você duelava contra inimigos dos filmes, por sinal esse jogo é bem bonito sabendo disso, já conseguimos entender que Matthew Harmon finalmente estava no lugar certo e fazendo o que queria e justamente na empresa que um ano depois começou a produção do Máscara depois que ele começou a produção do Máscara ele foi considerado um designer perfeito para adaptar filmes para os jogos tanto que anos mais tarde Matthew também fez outras adaptações como o filme do Exterminador do Futuro 3 e a série de TV Arquivo X ambos os jogos lançados para o Playstation 2 Por que o Mega Drive ficou de fora uma versão do Máscara também estava sendo Desenvolvida para o Mega Drive Chegaram a fazer até alguns cenários Para essa versão, no entanto acabou Sendo cancelada, pois segundo Um executivo do estúdio, devido a Versão de Super Nintendo ter demorado Além do esperado, não havia sentido Toda a equipe gastar mais Tempo e dinheiro no mesmo jogo De meses atrás, além do fato Óbvio que fazia mais de dois Anos que o Máscara tinha estreado Nos cinemas, e todo aquele hype Do personagem já havia de Diminuído bastante, algo que foi confirmado pelo próprio Matthew Hermon, que lamenta o jogo não ter sido lançado para o console da Sega, já que ele abertamente era muito fã. Muitos itens, habilidades e cenários. O jogo tem um total de sete fases, que são divididas entre o apartamento do Stanley Ipkiss, o cara que se transforma no máscara, onde na verdade exploramos o edifício que ele mora, as ruas de Ed City, o banco de Ed City, o Parkland Field, a prisão municipal de Ed City, os esgotos e finalmente a famosa casa de shows Cocobongo, que ficou muito famoso depois do filme. Ah, só por questão de curiosidade, um dia desses quando Matthew Herman estava fazendo uma speed room de Máscara. Máscara. Numa live, ele disse que Uma fase do jogo, tinha um tema De carnaval, mas acabou sendo Excluída da versão final, tanto que Na tela de seleção de fases Existe um estágio não disponível Chamado Wide Ride, e muita Gente acha que possivelmente Era esse o tal cenário mencionado Por Herman, durante a exploração Desses cenários, o Máscara luta Contra vários tipos de inimigos Além de coletar itens espalhados pelas Fases, como dinheiro, que serve Para aumentar a pontuação, corações que restauram a saúde, máscaras que dão vidas extras, e as famosas metamorfoses, que aparecem com um M, e servem para recarregar a energia gasta pelas habilidades. Logo no início das fases, o máscara começa com 500 pontos de vida, e um registro de metamorfose. O cãozinho encapetado do Stanley, e o famoso Milo, fica escondido em cada uma das fases do jogo, e nós temos que encontrá-lo. Caso consiga achar o cachorro, todos os pontos de vida, e a barra de metamorfose são maximizadas. Sempre são adicionados 50 pontos extras a cada encontro. Ou seja, após um Milo coletado, os 500 pontos viram 550. E caso você consiga achar o cão em todos os cenários, pode chegar a até 800 pontos de vida. Uma mecânica divertida e funcional. Voltando para a campanha e estágios, com exceção da fase do esgoto, todos os estágios têm um chefão para ser enfrentado, como a senhora Pima, a velhinha que é síndica do prédio onde Stanley que ataca com o que encontra pela frente enfrentamos também um cara fortão que esguicha veneno por uma mangueira que é abastecida por uma bomba em suas costas um capanga Gordão que solta um bafo e carrega uma escopeta um maluco encapuzado que joga lixo por um aspirador um prisioneiro que usa uma bola de ferro acorrentada na perna e claro o vilão principal da história Dorian Tyrell que também possui uma máscara e possui poderes ainda mais fortes que o nosso protagonista o máscara tem também várias habilidades que são aprendidas ao longo da campanha sendo algumas mecânicas básicas e outras bem criativas começando pelo super pulo que é usado para chegar em locais muito altos e gasta 10 pontos de metamorfose o soco forte usado para atacar os inimigos através de luvas de boxe a barreta que é ideal para destruir aqueles despertadores chatos mas que gasta 20 pontos de metamorfose a corneta aperte com cuidado que é usado Usada pelo Máscara para destruir um carro no filme. E que aqui é um ataque fraco de sopro. Que gasta 30 pontos de metamorfose. A Mega Metralhadora. Onde o Máscara tira do bolso diversas armas. Esse é o ataque mais poderoso do jogo. Capaz de derrotar muitos inimigos de uma única vez. Mas também gasta 100 pontos de metamorfose. Além de andar sorrateiramente. E correr rapidamente. Que igualmente gasta metamorfose. Mas se o jogador der soquinho enquanto correm a barra de metamorfose não é consumida será que era um bug das telonas para os games na história, vemos que Dorian Tyrell e sua gangue de bandidos planejavam dominar Ed City, que é uma cidade pequena e próspera, onde a vida noturna basicamente gira em torno dos clientes ricos que frequentam a boate Cocobongo, da qual Dorian é dono. O nosso protagonista, como falamos, é Stanley Ipix, um bancário atrapalhado que é bem azarado, mas muda de vida ao encontrar uma máscara verde, que pertencia ao deus da trapaça Loki. Essa máscara, quando... Usada transforma Stanley numa criatura insana e poderosa e assim Stanley na sua forma de máscara vai tentar parar o plano de dominação de Tyrell e salvar Tina Carlyle a namorada de Dorian do qual Stanley é apaixonado por sinal essa personagem no filme é interpretada pela linda atriz Cameron Dias que deixou muito marmanjo babando e uivando por aí que nem o próprio Máscara em sua forma de cachorro difícil além da conta o máscara pode parecer à primeira vista um joguinho bobo qualquer por ser colorido e engraçadinho no começo do game é até isso mesmo pois a fase do apartamento dá para tirar de letra porém rapidamente descobrimos que o jogo é difícil mas a sua dificuldade não vem apenas dos desafios ou mesmo dos inimigos mas sim pelo fato de como o jogo foi pensado pois como comentamos a utilização de qualquer uma das habilidades mesmo a corrida consome pontos de energia que vão esgotar a sua metamorfose. Inimigos comuns e muito irritantes, como os despertadores, fazem o jogador gastar essas habilidades. E quando realmente precisamos usá-las nos chefes, ficamos sem. Para piorar tudo, o jogo não tem saves ou sequer um sistema de passwords. Ou seja, caso você esgote todas as suas vidas, vai ter que começar tudo de novo. O Máscara foi bem avaliado isso foi algo que refletiu também nas avaliações do jogo na imprensa mundial os analistas da revista EGM, que sim elogiaram a vasta quantidade de habilidades a fidelidade ao humor negro e os gráficos sobretudo as animações mas criticaram duramente a complexidade excessiva do jogo o tamanho das fases e como elas eram repetitivas e fáceis de se perder a game pro também curtiu máscara principalmente pelo bom uso dos personagens e de todas as referências cômicas tiradas do filme bem como as muitas habilidades mas afirmou que os gráficos dos inimigos e dos cenários pareciam mais com jogos que saíram dois anos antes onde resumiam que o personagem insano de Jim Carrey foi graficamente bem animado e a jogabilidade sólida e divertida e esses elementos tornaram a aventura empolgante a revista next gen destacou a animação fluida e a semelhança com o desenho animado e as formas secretas de fazer os cenários de fundo se moverem ao redor das fases. Tanto que foram mais tolerantes com o level design que a própria EGM. Comentando que embora os labirintos das fases sejam às vezes excessivamente complicados, ainda assim são verdadeiramente criativos. Dando uma nota máxima de 5 estrelas e destacando que o jogo poderia ser disponibilizado a novos níveis de dificuldade. Um sistema de saves ou pelo menos alguns continues. Mas que de maneira geral o Máscara é uma grande surpresa. Supere os seus desafios mesmo com toda a complexidade de gameplay o máscara diverte e satisfaz todos os fãs do filme relembrando os temas marcantes da trilha sonora repetindo as piruetas do Jim Carrey e possuindo animações incríveis que não devem nada ao desenho animado é um game que deixa saudades e nos remete a uma época que faziam bons jogos baseados em filmes mas o principal legado do jogo do máscara é a sua criatividade e complexidade de gameplay isso que o tornou o único na época, e é claro que eu tô falando do incrível jogo do Máscara eu como todo mundo na época tava fascinado e doido pelo Máscara não perdia nenhum episódio do desenho que passava exatamente no horário que eu chegava em casa por volta do meio-dia Já tinha visto e revisto o filme E vamos combinar, o Máscara é um personagem ímpar O seu jeito debochado e transgressor agradava a todos, tanto adultos quanto crianças E quando eu soube que o jogo foi lançado, meus amigos, eu fiz plantão nessa locadora até conseguir alugar esse game e eu levei pra casa e fiquei com ele por uns dias e vou confessar pra vocês foi o primeiro game que eu paguei multa e eu não sei como que era com vocês mas eu sempre gastava os pontos de vida usando os golpes especiais e quando chegava no chefe da fase eu já não tinha mais e com certeza eu morri muito mais do que tive sucesso mas mesmo assim pra mim é um jogo inesquecível mas eu quero saber de você, quais as suas lembranças com o jogo do Máscara? Eu tô muito curioso, me fala aí nos comentários. E se você quiser ganhar um coração meu, escreve aí nos comentários, Cocobongo, a boate que ficou famosa por causa do Máscara.